A Maria, e você está no Maria Quer Viajar E como vocês pediram no último vídeo da série Casa Própria na Irlanda para fazer o vídeo do pós, né, depois que você comprou, os primeiros gases, etc e tal eu fiz de vocês uma ordem, vocês pediram e eu estou aqui para cumprir Porém, eu percebi que faltou uma coisa no, no vídeo anterior Teve alguns comentários pessoal falando que eu não falei é, do seguro de vida e do seguro da casa, se eu não me engano. Então eu fiz uma arte bem bonitinha, vai aparecer aí na tela pra vocês resumindo os gastos do vídeo passado. Então esse aí que vocês estão vendo na tela são os gastos extras que você tem que considerar na hora de comprar a sua primeira casa. Né? Então no vídeo anterior eu expliquei pra vocês sobre o Stamp duty que é 1% da casa, se ela for até 1 milhão de euros, né, se ela for mais que isso, sei lá, 2. Tem a taxa do advogado, que varia entre 1.500 até 3.000 euros, pode ser mais caro que isso também, depende da sua pesquisa. Mas o VAT, lembrando que o VAT, por causa da pandemia, o governo da Irlanda diminuiu o VAT pra 21%, 21%? É... E antes ele era 23% Então presta atenção nessa conta aí também Próximo é a Valuation, que eu expliquei pra vocês Que o banco vai fazer pra casa Que é em torno de 150 euros E aí o próximo é a Snack List que é opcional, mas eu super recomendo vocês de fazerem Que é por volta aí de 300 euros mais o VAT E a, a nossa foi mais barata que isso, mas você vai achar Você vai achar de 200 euros até 500, eu já vi até de 600 euros essa, essa valuation aí Então você... Valuation não, essa Snag List O próximo é os seguros, né? Você tem que fazer dois seguros O seguro do empréstimo e o seguro da casa O seguro do empréstimo vai ficar por volta de 20, 30 euros por mês e o seguro da casa vai ficar 300 euros por ano. Lembrando que o seguro do mortgage é o seguro de vida, né? É o, seu, é o seguro seu. Então isso depende da sua saúde, depende da sua idade. Por isso que eu expliquei lá no outro vídeo que eles pedem até alguns exames de sangue, né? Resultado de alguns exames pra você. Então, assim, varia muito. Pode ser que o seu não fique esse valor, tá? Tô te explicando a minha experiência, os valores que nós tivemos. Porém, seguro é uma coisa muito muito instável. Depende de vários fatores, então pode ser que o seu dê um valor diferente. Por favor, não é, vá contando que a previsão desse valor vai ser exatamente essa. Beleza? Esse property tax aqui é como se fosse o IPTU que a gente tem lá no Brasil. Ele é 0,18% do valor da casa, né? Do valor de mercado da casa. Esse custo aí de pesquisa é porque pode ser que você contrate um profissional. Igual eu expliquei pra vocês, eu não contratei um profissional nem para ajudar a gente nos financiar e nem para ajudar a gente a encontrar a casa porém você pode usar esse tipo de serviço se você quiser alguém para te ajudar nisso e essa pessoa vai cobrar um valor, certo? É... Teve um seguidor que comentou no vídeo anterior porque eu falei que eu fiz o achamento e o cara queria me cobrar 350 euros para me ajudar na parte de encontrar um banco que me aprovasse para o financiamento da casa e eu acabei não aceitando, acabei fazendo tudo sozinha e aí teve um, um seguidor que falou que alguns profissionais desses não cobram nenhum centavo seu. Eles pegam uma comissão do banco. Então você pode ter esse apoio sem pagar por isso. Eu é, Achei essa opção legal para você que está querendo contratar. Talvez você possa encontrar um desses profissionais que você não precisa desembolsar nada. E a de Registry Fee que vai de 400 até 800 euros dependendo do preço da casa. Lembrando que todos esses valores, eu passei bem resumido aqui para vocês por cima, eles foram explicados com mais propriedade e mais profundidade no vídeo anterior. Então se você não assistiu, eu recomendo você assistir a série toda e principalmente o vídeo anterior que fala só sobre valores e passo a passo, beleza? Outra pergunta que eu tive bastante também nos outros vídeos foi que Maria, depois que eu comprei a casa, eu já tô morando na casa e aí, como que faz? Eu tenho algum imposto anual, alguma coisa que eu preciso pagar sempre, etc e tal? Quais são os gastos que eu vou ter quando a minha casa estiver funcionando? Quando eu já tiver passado dessa fase? E aí eu pesquisei eu até mandei uma mensagem para o nosso advogado, um e-mail, perguntando para ele sobre, para ele esclarecer mais sobre essa parte porque não ficou claro para mim, mas eu vou deixar um link aqui na tela, que é uma fonte oficial do governo onde vocês podem ler e fazer a pesquisa e a sua própria interpretação deste texto. O que eu entendi é que tem essa taxa aí que está aparecendo na tela para vocês agora e ela é 0,18% do valor de mercado da casa e que você tem que pagar ela anualmente. Só que, pelo que eu entendi, ela está sendo revogada. Então, por exemplo, do de novembro do ano passado, ela foi revogada para esse ano, para novembro desse ano. Então, eu não sei se quando chegar novembro a gente vai ter que pagar isso ou não. E eu não gosto de falar de coisas que eu não tenho certeza aqui no canal para vocês, porque eu sei o quão valiosa é uma, importância, uma informação correta. Por isso, se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um próximo vídeo só sobre esse imposto anual, que parece com o IPTU lá do Brasil. E também nesse vídeo, além de explicar esse imposto, explicar como que você paga ele igual eu fiz com o help to buy Lembra que tem um benefício do governo, que é o Help to Buy Scheme, aqui no canal tem um vídeo que eu faço um tutorial, eu vou printando o Revenue, que é como se fosse o site da Receita lá do Brasil, só que daqui da Irlanda, eu fui printando e mostrando, ó, e você clica aqui, preenche isso, e aí aparece essa mensagem, etc e tal, porque pra pagar esse imposto, pelo que eu entendi, tem que fazer esse procedimento. Então eu perguntei pro nosso advogado para ele poder me dar embasamento legal certinho, para eu não falar besteira aqui pra vocês, porque nem eu sei, gente. Eu sei que talvez tenha esse imposto e que ele é em torno de 400, 500 euros por ano, talvez menos, sabe? assim Eu tô confusa, então eu, per eu perguntei pro nosso advogado e assim que ele me der uma resposta sólida, eu venho aqui trazer pra vocês. Agora vamos falar os gastos iniciais que eu comentei no outro vídeo e vocês concordaram de eu fazer um vídeo sobre. Depois que você comprou a casa, pegou a sua chave, etc e tal, qual que é o primeiro gasto que você vai ter? É o gasto de mudança. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre como que foi o nosso processo de mudança e que a gente contratou uma pessoa para fazer a nossa mudança. Ele tinha uma van bem grande, então a gente fez tudo em uma viagem só e custou 90 euros esse serviço. Então assim, foi ótimo, ajudou a gente demais, tem várias formas que você pode fazer isso. Se você não tiver muita coisa pra mudar, você pode alugar um golcar Car, por exemplo, que é um carro que você faz um cadastro ali na hora, pega o carro, paga ele por horas, aí você faz a sua mudança e devolve o carro no mesmo lugar que você pegou. E tem várias outras opções que você pode fazer. Aqui no, na Irlanda o pessoal chama de tra transfer que é geralmente, pelo menos todos os trânsitos que eu usei até hoje foram brasileiros, né, não sei, talvez é porque eu estou na comunidade brasileira que são pessoas que têm carros particulares que fazem serviço pra você, e cada, dependendo do tamanho do carro, o tamanho da sua necessidade, você combina o valor a gente contratou uma pessoa pra fazer mudança mesmo, então ele foi lá, desceu todos os móveis pra gente, colocou dentro da van, chegou aqui, ele desceu tudo, colocou aqui dentro, então Mão na massa, pegou caixa junto com o Sheldon, junto comigo, então foi serviço de mudança mesmo. E agora eu não me lembro se foi 90 euros mesmo ou foi 95 euros, mas foi essa faixa de preço. Quando você chegar na casa nova, você precisa ter lixo, uma companhia de lixo para poder cuidar, porque aqui, quando você muda, eu não sabia disso, porque aos meus três anos e pouco de Irlanda, eu morei em apartamento. E lá no prédio, gente, você jogava lixo tudo junto, por mais que você reciclasse dentro do seu, separasse os lixos dentro do seu apartamento, a hora que você descia, basicamente não tinha separação nenhuma, eu colocava lá no lixo do estacionamento e depois aquele lixo ia embora e eu não sabia pra onde ia. Em casa não. Em casa você vai ter três é, latas de lixo, né, que eu vou explicar mais pra frente, e o preço de casa, cada um delas. Então você tem que contratar esse serviço. Quando a gente pegou a chave, a primeira coisa que eu recebi foi um e-mail da empresa Panda, que é uma das empresas que fornecem esse serviço de lixo, tem a Panda Power, que é da mesma rede, que fornece energia e etc e tal. E eles já me mandaram o um e-mail porque eles tinham uma parceria com a construtora que fez aqui a nossa casa, de dar serviço gratuito nos primeiros meses da mudança. Eles pensam assim, tipo, ah, você tá mudando, já vai ter bastante gasto, comprar móvel, né, o gasto da mudança, etc e tal, então a gente vai aliviar para vocês. E aí eles dão os primeiros meses grátis de energia e de taxa de lixo. Então a gente ganhou esse benefício e foi ótimo. Então, assim, eu vou falar os valores da minha experiência com a Panda. Cada empresa deve ter os seus valores, deve ter as suas regras, então dá pra você pesquisar. Maria, se eu mudar e ganhar esse serviço da Panda, é, ou de qualquer outra empresa e eu aceitar, etc e tal, eu posso mudar depois? Sim. Eu só não acho que você pode mudar a qualquer momento, porque esse primeiro contrato, ele tem uma data fixa, eu acho que é de um ano, e aí se você mudar, pode ser que você pague a multa, então fica de olho nessas cláusulas, Porém, você pode mudar sim. E quando você muda, a maioria das empresas, quando você está mudando para uma nova empresa, aquela nova empresa te dá algum bônus. Ela te dá cashback. No vídeo de financiamento eu expliquei o que é esse termo cashback. Ela te dá meses grátis, ela te dá desconto, ela te dá vários benefícios. Então, assim, é legal você de vez em quando fazer as contas para saber se a sua energia e a sua companhia de lixo está sendo vantajosa para você ou se vale a pena você mudar para uma nova. E aí agora eu quero falar para vocês quais são... As latas de lixo e o preço que a gente paga por cada lata de lixo. O primeiro custo é, a cada seis meses, a gente paga uma taxa de serviço de 55 euros pro pessoal da Panda, para eles virem recolher o lixo. E aí, cara, eles vêm uma vez por semana, e a cada vez que eles vêm, eles recolhem duas latas de lixo. Lembra que eu falei que nós temos três? Então eles informam um calendáriozinho. E agora vamos lá os valores de cada latão desse. São três latões. Latões, o de Waste... Que é o lixo geral O de re recycle, que é de reciclagem E o compostable, que é o orgânico Então, orgânico é comida, é grama, coisas biodegradáveis, é, coisas compostáveis, orgânica mesmo O reciclável, aí eles vão te dar uma lista do que, que eles consideram reciclável Eles vão falar, ah, eu considero papel, eu considero... É, é, garrafa de shampoo e etc e tal e gente, é uma novela, porque assim, eu não estava acostumada com isso aí agora, já tem o que, vai fazer, mês que vem, agora faz três meses que a gente está aqui na casa nova ou então seja já tem mais de dois meses e, e eu ainda não aprendi, toda vez que eu vou jogar alguma coisa fora, eu tenho que ficar lendo no rótulo isso daqui é recyclable, pode, não sei o que, isso é no lixo geral e etc e tal é, é até engraçado, porque é uma novela para jogar lixo fora então Maria, o que é o lixo geral? Lixo geral é tudo que não é lixo reciclável e nem orgânico, você vai jogar no lixo geral. E claro que ele vai ser o mais caro, porque ele é o que você mais produz, então vamos agora aos preços. O waste, que é o lixo geral, que vai ser o latão preto, ele custa 9 euros e centavos. Isso mesmo, toda vez que você vieram buscar você vai pagar 9 euros. Por isso, eu recomendo você só colocar lá fora quando o mestre estiver bem cheio, que é o que eu tenho feito. O segundo é, latão é o latão verde, que é o, o de reciclagem, é o recycle. Ele custa zé, é, 8 centavos de euro por lift. Porque o caminhão ele vem, ele pega o seu latão e aí ele levanta assim, e aí cai lá, tudo lá dentro, e aí ele coloca no chão de novo. Então essa, essa, esse latão que eu tô falando é 8 centavos só pra ele levantar. E o restante do preço dele é por peso. Então ele é 4 euros e 50 centavos por quilo. Só que, ai Maria, nossa, então é caríssimo. Não, mas geralmente os lixos recicláveis, eles são super leves. Então se vocês, para dar uma média para vocês, o que tem dado pra gente é que quando a gente enche o nosso latão de reciclável, dá 1,20 pelo peso dele. 1,20 mais os 8 centavos do lixo. Então dá 1,30 euro toda vez que a gente enche um latão desse de reciclagem. Lembrando que é inteligente, né, é, sei lá, pelo menos é a nossa estratégia, a gente só coloca lá fora quando tá cheio. Porque senão vai ficar mais caro. E eu quero economizar o máximo que eu puder economizar. Não sei vocês, mas eu amo economizar. E o último é latão, é o latão marrom, que é o, as coisas compostáveis, né, comida, grama, né, alguma coisa orgânica, natural que você tá jogando ali dentro. E ele não tem custo. Então toda vez que vai recolher ele, a gente coloca lá fora pra poder jogar, até porque comida fede, né? Conforme você vai colocando, dá bichinho, dá um monte de coisa. Então assim, toda oportunidade que tem desse povo carregar esse lixo, eu coloco ele lá fora pra ele ser carregado. Energia elétrica. Contratar energia elétrica também veio de forma automática no nosso caso, porque veio esse serviço da Panda. Tem a Panda Domestic, se eu não me engano, que é essa do lixo, e a Panda Power, que é a mesma rede, e a Panda Power é esse de energia. Uma dica, eu aprendi agora também, eu não fazer isso lá no apartamento que a gente morava. É, tem um negócio lá pra você medir, agora eu não sei o nome em português. Meter. É, é tipo assim, é um número que fica lá rodando e você anota essa medição e você envia pra eles, pra eles fazerem uma conta mais acurada do seu gasto de energia. E a Panda, por exemplo, eles têm um aplicativo, eles têm serviço de e-mail, que eles vão te avisando na hora de fazer isso. Ontem mesmo eu recebi um e-mail deles falando, olha a sua próxima conta de energia está quase fechando. Você pode, por favor, olhar lá o número? E o número desse painel fica dentro de casa, no nosso aqui fica na área de serviço. Então fica ali na cozinha, você abre, vai ter um número lá, você anota esse número e coloca ou no seu aplicativo ou responde eles por e-mail, porque aí o cálculo da sua energia não vai vir para uma estimativa, vai vir um pouco mais exato. Eu me sinto mais confortável fazendo isso porque me dá uma sensação de controle, entendeu? Então é legal essa dica aí pra você. Energia elétrica aqui na Irlanda tem pré-paga, tem vários tipos. A nossa é a normal, a gente paga... acho que é de dois em dois meses que paga. Mas você pode trocar depois e é do mesmo jeito do lixo. É interessante você analisar se a sua conta de energia tá valendo a pena com em aquela empresa porque não é muito burocrático pra trocar. E na troca, além de você ganhar bônus, descontos, cashback, essas coisas, às vezes a nova companhia que você está indo realmente é mais vantajosa. Então faz essa análise de tempos em tempos. Eu sei que é chato, mas coloca ali no seu calendário para você fazer essa análise. Porque, gente, nesses pouquinhos, um pouquinho de euro aqui, um pouquinho de euros ali, não é só 50 euros, não é só 100 euros, sabe? No final do ano, dá uma economia enorme e aí você pode gastar esse dinheiro pra viajar. <risos> Se essa fosse a prioridade, né? Eu vou fazer a coisa que você ama. Eu amo viajar, então todo dinheiro que eu economizo eu gasto viajando. É contratar internet. Meus amores, deixa eu contar um negócio pra vocês. Aqui onde a gente comprou, não terminou de construir ainda. Então, ainda tem no final do, do condomínio, é, casas sendo construídas e eu acho que é por isso que a gente ainda não tem internet então assim, não tem internet não tem como a gente contratar, por quê? porque não tem as fibras, né os cabos aqui ainda na nossa região se esse for o seu caso, é, eu, eu sugiro você a contratar uma internet de celular mesmo nós usamos a TREE, mas faça suas pesquisas, vai ao é que você acha que é mais barato, a gente usa a TREE e aí o que é que a gente fez? A gente comprou um loading pra colocar o chip da Tree e aí a gente paga 20 euros por mês e tem internet ilimitada com esse chip. Maria, a velocidade é linda e maravilhosa? Não é. Não é aquela internet super maravilhosa e rápida e na boa. Não, é uma internet ok, que dá pra trabalhar. O Shell não faz várias reuniões o dia inteiro trabalhando e não dá problema nenhum. Eu subo vídeo pro canal, esse vídeo agora eu subi com essa internet. Então, assim, dá um trabalhinho, não é aquela velocidade gostosa que a gente tá acostumado com a internet boa, porém, dá pra fazer e é uma solução legal para você se virar até ter essa internet instalada. Maria, e até quando que você não vai poder ter Wi-Fi na sua casa? Essa internet, quando você coloca o chip no modem, vira Wi-Fi, mas quando que você vai poder ter fibra e internet de boa qualidade, boa velocidade na sua casa? Não sei. Vou deixar aqui pra vocês o site da Ciro, que você cadastra o seu endereço nele e ele vai te avisar quando que eles vão instalar os cabos e fibras no seu endereço. E aí quando eles instalarem, aí você pode correr atrás das empresas e contratar o serviço que você preferir. Agora, presta bastante atenção nesse negócio de internet porque tem a tal da taxa de instalação. E às vezes ela é um pouco alta, tá? Então pesquisa, procura com calma porque é... e tenha uma reserva financeira para você fazer isso, porque você tem que pagar e às vezes é um valor alto então assim, eu já vi tipo de 50 euros até 200 euros de taxa de instalação então eu acho que isso pode até definir se você vai contratar aquela empresa ou não pelo menos no meu caso eu não vou pagar muita taxa de instalação mas infelizmente não posso te dar um valor, ó, você vai pagar tanto de internet por mês, porque varia muito quando a gente morava lá no centro, eu esqueci a internet que a gente tinha, mas era 45 euros por mês que a gente pagava. Era uma velocidade ótima e abastecia a gente super bem. Agora aqui eu não tenho nem orçamento porque não tem nenhuma companhia que forneça internet, internet para minha casa ainda. E contratar água, né? A água aqui na Irlanda, acho que eu já expliquei para você nos outros vídeos, mas se você tá, mora aqui na Irlanda, você já sabe. Se não, vou te falar, aqui na Irlanda a gente não paga conta de água. Eu não sei te explicar porquê, mas desde que eu cheguei aqui já era assim e a gente não tem esse custo, então a água você não paga. Agora uma dica importante é você analisar a região que você vai morar, comprar a sua casa, questão do nível de limescale, o, o quanto que a água, a, a dureza da água. Porque isso pode estragar os seus eletrodomésticos, chuveiro, essas coisas todas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, se você não monitorar. Aqui na nossa casa, no caso, precisa, é, é, a água é bem dura, então a gente precisa fazer esse controle de scale. E aí a gente comprou uma maquininha, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo das primeiras compras da casa nova, que eu quero mostrar alguns eletrodomésticos que a gente comprou e algumas reformas que a gente precisou fazer na casa. Acho que vai ser o próximo vídeo, se eu não me engano. E aí eu vou mostrar pra vocês que ele controla, ele, ele controla todo o scale tudo certinho, e a água chama Water Softener, se você já quiser pesquisar aí algumas marcas gente, melhorou o nosso cabelo, melhorou... não, tudo! Parece que até a nossa roupa, quando lava, fica uma, mais macia, fica, sabe? Então, é, foi uma diferença enorme na nossa água. Além do que, pela primeira vez, a gente tem água filtrada direto da torneira, que é uma coisa que a gente nunca teve na história da Irlanda, né? A gente ou comprava água ou bebia água da torneira e boa sorte aí com essa água de Dublin. Que não é ruim, a água de Dublin não é ruim. Mas também não é o ideal, né? Agora a gente tem água filtrada e eu tô muito feliz com essa conquista. E esse, meus amores, foi o vídeo que eu estava devendo com vocês, com todos esses precinhos, com todas essas taxas e essas dúvidas que estavam faltando. O próximo vídeo ou vai ser o vídeo das primeiras compras da casa nova ou vai ser o vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês. Porque teve muitas dúvidas importantes que eu não consegui explicar durante a série. Então, se você ainda tem alguma dúvida, aproveita e joga tudo nos comentários desse vídeo, porque no próximo vídeo vai estar tudo tintim por tintim, lindo de maravilhoso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você acha que está interessado, coloca nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, ajuda o meu trabalho a alcançar mais pessoas e assim a gente levar informação de qualidade para todo mundo poder realizar esse sonho de ter a casa própria. Muito obrigada por ter assistido até aqui, por ter investido seu tempo comigo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!